A derrota no Morumbi foi um balde de água fria O Atlético, que poderia voltar a colar na ponta do Brasileirão Voltou de São Paulo vendo o líder ainda mais distante Jorge Sampaoli evita falar em objetivo final e foca na evolução a cada jogo. A melhora, segundo ele, tem a ver com a maior eficiência nas duas áreas, a de defesa e a de ataque. O aspecto emocional do galo também foi abordado pelo treinador, que voltou a mencionar time jovem e admitiu, a queda psicológica no Morubi refletiu numa queda técnica. É isso aí galera, fique ligado aí no nosso canal, dê o um like no vídeo, se inscreva no canal e se prepara, a qualquer momento voltamos com mais informações para vocês, um abraço e até lá.